Odaiba é um destino muito procurado por quem curte tecnologia, museus e diversão, e seu principal ponto de entrada é a Rainbow Bridge. Ela recebe esse nome porque tanto as torres de apoio quanto os fios que suportam né, possuem lâmpadas coloridas nas cores vermelho, branco e verde que se acendem todas as noites. E o mais interessante é que eles são sustentáveis, pois utilizam a energia solar obtida ao longo do dia para iluminar o caminho para Odaiba.